É, olá, meus amigos virtuais do Facebook, do Twitter e da Rede VK. É, eu estou criando este evento para comemorar o meu aniversário de maneira online. É, para incentivar a participação de todos os convidados, como você que está me vendo, eu vou escolher uma postagem de um clipe ou frase, ou um presente virtual que vocês me derem. E eu vou doar o crédito de... 50 reais no seu celular. Vai perder? Você só terá que postar um clipe, uma frase ou um cartão virtual, qualquer presente virtual para mim aqui no evento no Facebook. É, eu vou doar este crédito e vou escolher, considerando a participação no evento, e vou fazer uh, o crédito no seu celular. Você me dá o um número, posto o um número aí, eu mando para você a sua. Localidade. Depois eu vou postar o perfil do ganhador nas minhas páginas das redes virtuais, né? E para a pessoa poder saber e confirmar que ganhou, né? É um negócio sério, meu negócio é palavra. É, isso não pode falhar. Então, eu conto com a participação de vocês, certo? Que nunca se mencionam, né? E dia 12, dia do meu aniversário de 46 anos... Eu vou escolher o ganhador e no dia seguinte eu posto o premiado, tá ok? Então, saudações para todos e me desejem feliz aniversário, e eu quero ver quem é meu amigo real.